Aí, aí, o que que acontece? Quando a gente deixa o um hiperestendido o um joelho, a gente costuma compensar o tronco indo lá para frente. Ó. Dá pra voltar tá? Tenta fazer Todo mundo hiper-estende e bota lá pra frente Assim Agora tenta voltar Olha a força que tem que fazer Agora, tenta... Agora só vai tentando voltar e afrouxa o joelho Olha que facilidade É o destravar os joelhos Tá? Eu me senti muito estranha quando tu me corrigiu Agora que você me pra voltar aqui o braço Eu acho que eu tava assim, eu... ó assim. Porque tu voltou o braço e é uma coisinha que ajuda o restante, né? Por onde isso a gente está aprendendo com o tempo, né? Por onde corrigir, como corrigir, né? A a professora também, tu também dá aula, Luca, quem dá aula mais dá aula, a gente vai aprendendo várias formas de corrigir por vários lugares e para entender como funciona, para que às vezes assim a gente bota aqui, bota no lugar, volta no lugar, a pessoa está desesperada, ela... solta, ai tá conseguindo, é isso a esses. E aí eu foi faço...